pessoa. Meio ambiente não é só o natural, como a gente já viu aqui. Inclui outros quatro tipos, mas pode-se ampliar e dizer que é tudo que envolve, atinge e alcança as pessoas. E numa época cheia de siglas e palavras que pouco significam, se não apreendido o sentido principal que encerram, se é que encerram algum sentido, não vai passar batido o episódio do rombo contábil da Americanas, o maior escândalo financeiro do mercado de capitais no Brasil, escancarado nesta semana, fruto das práticas deletérias que insistem em se manter vivas no mercado graças a alguns espertos. O esperto em tela é figura manjada e celebrada. Seu nome é Jorge Paulo Leman listado como o brasileiro mais rico, talvez porque em troca de tudo que suga, oferece à sociedade as piores práticas, os piores exemplos, os piores resultados para ela. Enquanto isso, o mundo real das pessoas comuns e trabalhadoras e das empresas que cuidam de produzir para se manterem vivas, as práticas predatórias do Sr. Jorge Paulo se espalham Ambev, Telemar, Eletrobras... É verdade que, por trás desse tipo de esperto, há sempre algum político ávido pelas migalhas que cairão no chão e pelas quais rastejarão. Todo esse tipo de prática aumenta o clamor por um novo contrato social com relações mais equânimes e éticas entre todas as partes. O que se enfatiza aqui, por fim, com a referência de um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais, é que as questões sociais e econômicas também são questões ambientais e seus impactos atingem toda a sociedade. Nós temos sido muito descuidados. É isso. Valeu!